No caso, a comunicação não verbal e as intenções. Então, hoje eu quero falar sobre esses dois pontos e sobre como você pode utilizar isso no seu dia a dia é, para se comunicar melhor com as pessoas e também para se proteger melhor de situações de perigo ou até mesmo é, de pessoas que sejam mal intencionadas e que tentem, de uma certa forma, prejudicar a sua vida, beleza? Então, com relação à linguagem não verbal, que é o nosso primeiro ponto. Uh, ela é muito presente na maior parte do, das nossas interações, e ela acontece de uma forma mais sincera e congruente do que as palavras. Porque as pessoas elas podem mentir com as palavras, mas a linguagem não verbal dessa pessoa ela vai ser sempre congruente com a realidade. A não ser que a pessoa seja um ator ou uma atriz extremamente bem treinada que, consegue, que consiga é, alterar aí as suas expressões de acordo com a, com a sua necessidade. Mas a maior parte das pessoas não são assim, então nós conseguimos é, identificar muita muita sinceridade nos gestos eu coloquei a mão aqui que eu estou segurando a câmera ficou meio é, meio solta né mas com relação a isso né é, a nossa comunicação verbal ela é apenas uma pequena parte da forma que a gente se expressa. Então, é, talvez uma pessoa po pode falar que está gostando da, de conversar com você e o corpo e o gesto dela e, os, e as micro expressões faciais dela é, po possam estar mostrando completamente uma coisa diferente, aversa. Né? É, normalmente nós, homens, nós temos mais dificuldade para perceber isso e as mulheres acabam percebendo isso com mais facilidade. E uma referência, se você quiser assistir até de uma forma é, para entreter você pode assistir a série Light to me onde uh, explicam sobre várias vários conceitos da linguagem não verbal também existe muito muito conteúdo na internet muitos livros onde você pode ler mais sobre esse assunto e aplicar isso no seu dia a dia de uma forma que te ajude de uma forma que transforme, de uma forma que você possa usar isso melhor é, identificar pessoas que talvez estejam mentindo para você ou uma série de outras coisas com relação ao segundo ponto, que são as intenções. As intenções elas também precedem a comunicação verbal. As intenções elas precedem as palavras. É porque normalmente quando existe uma interação entre as pessoas, Previamente existe uma intenção por trás de cada fala, de cada interação. E essa intenção muitas das vezes ela pode ser positiva ou negativa. É, no caso de negativa, das pessoas tentarem subtrair alguma coisa de você, de tentar passar você para trás, de tentar é, fazer qualquer tipo de coisa que possa prejudicar o seu bem-estar. Então isso é uma intenção negativa. Ou, por outro lado, existem as intenções positivas. Vou só ajeitar a câmera aqui de novo, que meu irmão está cansando. É, as, as intenções positivas. É, que serão de pessoas que querem fazer o bem, pessoas que querem compartilhar coisas boas, de pessoas que querem uh, realmente agregar valor na vida das outras pessoas. E se por um acaso você tiver dificuldade de ler as intenções, você vai ficar realmente em dúvida, porque existem muitas pessoas boas no mundo que querem ajudar, que querem contribuir, que querem compartilhar, e pelo fato de... De uma determinada pessoa só ter passado por experiências ruins, ela vai ficar pensando: caramba, o que, que esse cara quer? O que que ele... Por que ele está sendo tão gentil? Por que ele está sendo tão legal e tal? Então, é, é, se você desenvolve a habilidade de ler intenções, você consegue de fato determinar está sendo legal, ou quem está realmente agindo por interesse, agindo por algo, por algo a mais, uh, querendo algo, subtrair algo de você na sua vida. Então existem exatamente esses dois pontos de comunicação, a linguagem não verbal e as intenções. A linguagem não verbal, você consegue observar se alguém está mentindo para você, se alguém está feliz, se alguém está triste, uh, você consegue enxergar além do que as pessoas falam através das palavras. Porque muitas pessoas mentem com as palavras, então se você aprender a fazer uma linguagem não verbal, você vai saber o que é mentira e o que é verdade. E com as intenções, você vai saber de fato, é, sabendo fazer uma leitura de intenção, você vai saber de fato é, quem, tem uma, quem é uma pessoa bem intencionada e a pessoa que está tentando te passar para trás, subtrair e tal. É, o que, que eu recomendo? Normalmente, quando as pessoas elas entram nesse processo é, de revelação, se você falar assim, ah, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, elas têm a tendência natural a negar. Então, o que, que eu recomendo para você? Assim que você fizer a leitura não verbal ou a leitura de é, intenções, você guardar simplesmente para você, guardar para o seu coração. E se for uma pessoa que estiver tentando te prejudicar, você afast se afastar dessa pessoa naturalmente, né? você enfim se distanciar. É, fazendo com que ela acredite que a intenção dela não foi identificada e tal. É, e se for uma pessoa que, que de fato quer te ajudar de verdade, você dá uma abertura maior para essa pessoa, poder contribuir mais na sua vida e você usar de reciprocidade também. Tipo, caramba, se essa pessoa está querendo me ajudar tanto, se a intenção dela é tão positiva, o que eu posso fazer também para contribuir ainda mais e mais e mais nessa vida, na vida dessa pessoa? Então, seriam um... Essas duas dicas de comunicação, desenvolva esse aspecto de comunicação, de é, leitura não verbal e de intenções, que eu tenho certeza que você vai ter um ganho muito ma muito maior do que a sua mente se comunicando através das palavras. né? Porque como eu disse, a, as pessoas elas acabam mentindo através das palavras, mas através das intenções e através da leitura não verbal é muito, muito difícil enganar alguém treinado. Então Treine isso que você vai conseguir uh, ter mais êxito em vários, vários relacionamentos, em várias formas de comunicação na sua vida, beleza? Um grande abraço, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal aí e continue estudando.